Não, você não precisa pagar todas as despesas à vista. Você pode parcelar o pagamento das despesas relativas aos seus gastos de campanha. Porém, você tem de quitar esse parcelamento, essas despesas todas, até a data da entrega da prestação de contas, o que ocorre 30 dias após as eleições. Um abraço!